Top, eu vou chegar. Uh! Fala meus jogadores, eu estou de volta hey! Hey! Hoje eu vim fazer um vídeo com os looks das minhas bonecas Roda a vinheta Antes de começar, deixe seu like, se inscreva no meu canal E ative o no de notificação de todos os vídeos novos que vai ter no meu canal Como vocês devem saber, eu adoro brincar de bar. O que não é, falta no meu armário são as roupinhas para as minhas Barbies Hoje eu vou mostrar para vocês todas as minhas roupas que eu tenho para as minhas bonecas Todas essas roupas foi a minha tia que fez Tem esse vestido vermelho que ele é feito de crochê E tem essa outra Barbie que ela tá usando, isso daqui Que eles, todos eles têm esse botãozinho Que é esse negocinho aqui, Aí também tem esse daqui marrom que é o conjunto desse chapéu. Todos eles vêm com chapéu mesmo. Aí também tem esse branco aqui. Esse chapéu branco. Que também pode ir pra né? Porque ele é bem grandinho. Igualzinho o amarelo. Que depois vem com esse negócio assim, aqui. Que é Tem esse colete. Quanto todos vêm com colete? Ele é muito fogo. Também tem esse rosa. E só não vem com chapéu e ele é bem bonitinho ó. ele vem com o colete bem fofo e bem feito. e também tem o amarelo que ele vem com esse chapéu que é para trazer o sol o dinheiro felicidade o coração toda energia como esse amarelo aqui é meu preferido eu adoro ele é porque a cor dele é bem forte aí eu gosto muito Eu troco o lucas minhas bonecas quando eu quero passear com elas. Ele é assim, ó. Ele vai é conado, ele é sozinho mesmo. E também tem esse lookzinho aqui. A Naela é bem clarinha. Que ele é muito fofo. Também pode ser pra um sol clarinho ou nublado. Mas também fica bem bonitinho. Ah, e esses daqui, gente, esses, esses daqui vêm sozinhos. Ó. Esses vêm sozinhos. Gente, agora eu vou colocar roupa. A roupinha nas minhas duas partes Olha pra ver o que é ali A família ali Gente, a primeira foi essa aqui O nome dela Marina Olha só gente como ficou a Marina de vestido ah, ficou linda. Ai ah, gente, esse vestido ficou tão bonito branco, Que eu vou colocar é, Esse negocinho aqui, branco E esse chapéu aqui Pra ficar mais bonitinho né, Mais bonito, mais moderno Parece que eu vou passear no rio, perto do sol, bonito. Eu vou mostrar as minhas bonecas pra vocês. Gente, essa daqui é a Chelsea, como ela é bonita, né gente? Olha só que bonitinho, essa maior, maiorzinha aqui, que ficou assim. Essa é a Chelsea Série Praia, gente, ela é muito bonitinha, eu adoro ela. Gente, esse daqui é o Kian. Tá buscando, produção? E ele veio, é, com a barba estacionista. E eles dois são muito bonitinhos E também tem essa outra barba aqui que ela joga tênis. Tenista. Gente, essa é a barba tenista. E olha só como ela é bonitinha. Também tem esse cachorrinho aqui. De praia. Ele é muito fofo Ó, tem essa bailarina aqui. Balerina Ariel E eu amei quase sapatinho Aí também tem essa daqui Que eu gosto muito mais dela, gente Porque olha só como ela é bonita Ai, meu Deus, isso tá tão lindo <risos> E também tem essa próxima Que ela é bem flexível E ela enche a cabeça também E abre bem assim Gente, pra finalizar Eu vou mostrar as minhas sereias a gente, também tem esse cachorrinho aqui que eu esqueci. <risos> também tem essa primeira sereia. Ela solta bolinhas de sabão por aqui. Tem duas que eu ganhei: tem essa rosa aqui. E também tem essa amarelinha. Ai, ah, por último, tem essa daqui que é a minha preferida: a maior. E ela pisca. Então gente, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Compartilhe com seus amigos Vocês são meus brincadeirinhos de coração Que vocês são muito gostosíssimos Um beijo, tchau